Fala galera, aqui quem fala é o Bombits e hoje eu vou estar trazendo 10 segredos do FL Studio que talvez você não saiba. Então, deixe seu like, se você é novo por aqui se inscreve no canal e comente algum segredo que você sabe e não foi falado nesse vídeo. Então vamos lá, o primeiro segredo é como mudar a cor do grid da minha playlist. É muito simples galera, vocês vão vir aqui do lado do grid, em playlist options, vocês vão vir em view e grid color. Ou vocês podem apertar Command Option G para os usuários de Mac. Ou no Windows, é, Ctrl Alt G, que vai abrir essa aba Color Selector. É, o meu está um pouco diferente, que é o meu FL atu mais atualizado. E aqui vocês vão estar tá podendo mudar a cor do grid de vocês. Eu uso branco, mas vocês podem botar qualquer cor. Isso funciona também para o Piano Row. Eu vou dar uma diminuída nele. Vocês vão ver aqui, ó. Piano Row Options. View e Grid Color, ou vocês abrem o piano Roll e usam o mesmo atalho. Ctrl Alt G que vai estar tá abrindo. A nossa segunda dica é como criar um grupo no Mixer. É, pode parecer que não é um segredo, mas muita gente me pergunta isso. Vocês escolhem o canal que vocês querem o grupo, clicam com o botão direito e vão aqui em Create a Group. E vocês dão o um nome. Bota uma cor e ele vai botar uns separadores. E aí vamos supor, eu quero que do canal 2 até o 4, todos os áudios antes de irem para o meu canal Master, passem no meu grupo. Então é muito simples, vocês selecionam todos e com o botão direito aqui no root em cima do canal que vocês querem, vocês vão root to Distract Only. E vocês podem ver que todos os três canais estão jogando o áudio para cá, Antes de ir para Master, porque antes estava selecionado na Master, agora não está mais. E aí o Group está jogando para Master. Agora, galera, eu vou ensinar vocês a como resetar um canal do Mixer. Às vezes a gente abre vários plugins e não dá certo. E aí a gente tem que ficar tirando um por um e tudo mais. Eu vou ensinar a resetar em dois cliques. Qualquer parâmetro, ele vai resetar para o zero. Vocês vão vir aqui em Mixer Options. Em file vocês vão vir em States. E tem vários states aqui de canal. Vocês vão vir em default. Que ele vai tirar todos os plugins. Todos os parâmetros. E até o nome e cor do seu canal. Outro segredo é como você nomear mais rápido. Basta você clicar shift. E clicar em cima do que você quer renomear. Que ele já vai abrir ali uma coisa com nome. E corzinha e ícone que vocês podem mudar. Porque às vezes a pessoa não sabe. E clica com o botão direito. E aí rename. Call, tipo Shift e clica em cima. Isso funciona tanto no mixer. Quanto também na playlist, galera. Galera, outra coisa que eu vou ensinar é como linkar uma track da nossa playlist para o nosso mixer. E isso só funciona a partir do FL20, se eu não me engano. Então vamos ver. Vocês vão vir aqui em Track, clicar com o botão direito, Track Mode, Audio Track e eu vou botar aqui Canal 1. E aí o nosso Canal 1 tá linkado com o nosso Track 1. Da playlist, então toda vez que eu mudar aqui de nome Oi, e vou mudar a cor Lá vai mudar também Se eu fizer uma automação Lá vai abrir com um grupo embaixo Entendeu galera? E assim por diante Bom galera, agora eu vim falar de um plugin secreto Que muita pouca gente usa e conhece É o Patcher E ele abre tanto no Mixer Quanto no nosso Channel Rack Ele funciona tanto como um efeito Ou também como um instrumento. E o patcher aqui como efeito. Como vocês podem ver. Ele tem várias coisas. Eu, tô, eu abri esse preset de guitar amp. Mas ele tem várias coisas galera. Ele tem um, um chorus e um knob. Um compressor. E tem muitas coisas legais. Muitas coisas legais mesmo. Que vocês podem estar tá explorando. E são vários efeitos que talvez você não conheça. Já na nossa playlist. Ele tem vários tipos de instrumento. Como o Leonor, Moore. Tem o Plucker que é muito legal também. E Patcher, o melhor de tudo é que as pessoas da comunidade do FL Studio criam presets para ele e dividem com a galera, como tem o plucker aqui, ó. Bom, galera, o nosso próximo segredo é que talvez você não saiba, mas você pode renderizar suas patterns em áudio, e é muito simples. Essa função também só funciona a partir do FL 12, se eu não me engano. E é muito simples, basta vocês clicarem aqui com o botão direito em cima da paterna que vocês querem renderizar e render as audio clip ou Quick Render as Audio clip. Quando você clica em Render as Audio clip, abre as opções você pode mexer nelas. E Quick Render as Audio Clips, ele abre as opções, mas já começa a renderizar direto. E aí, ó, vocês podem estar renderizando e a pattern de vocês vai estar transformada em áudio. Isso é muito bom para quem quer economizar na CPU quando está abrindo muitos plugins pesados. E é simples, como vocês vão ver aqui. Não vai ter problemas e criou aqui o meu áudio. Da pattern que eu criei. Também sobre renderizar. Vocês podem renderizar a track de vocês inteira. Aqui. A única diferença do, do, de renderizar a paterne. É que eles vão pegar o som todo. Vocês clicam com o botão direito aqui em cima da track de vocês. E vocês vão vir aqui. ó Em de Track. E vocês podem escolher. Do início da track. Vamos supor que comece no, na barra 5. Ele só vai renderizar da barra 5. Ou... Do início do som, então ele vai renderizar tudo Até onde estiver mutado, ele vai Começar renderizando Bom galera, vamos supor aqui que eu estou brincando com o meu Piano Roa <música> E aí eu não gravei isso e eu falei, putz, eu quero muito isso, o que, que eu faço agora? É simples, vocês podem recuperar o que vocês tocaram mesmo sem ter gravado. Vocês vêm aqui em, em Tools, em Score Logger e Dump Score Log to Select Pattern. Vocês podem escolher até 30 minutos atrás o que vocês tocaram. Vou pegar aqui nos últimos 2 minutos e vai estar tá aqui no meu piano roll. Como eu já toquei bastante coisa, apareceu muita coisa aqui. Mas é simples, rápido e não tem erro, galera. Bom, galera, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o FL Studio tem várias escalas dentro deles que vocês podem pegar para fazer beats. Basta vocês virem aqui em Stamp e escolher alguma escala. Ó. Vocês podem ver aqui, maior pentatônica e escolher uma nota. Eu escolhi Ré sustenido e vocês veem a nota que tem dentro dessa escala. Isso é demais e maravilhoso. E aí vocês podem botar isso aqui por Todo o Piano Roll para vocês se basearem. Muito legal, né? Galera, outra coisa legal são as ferramentas que o FL Studio tem no próprio Piano Roll. Vocês vão ver aqui em Tools, vocês podem ver que tem muita coisa. Eu gosto muito do Strum, que ele mexe no tempo das notas e mexe também no Velocity. Você pode mudar. Deixa eu só selecionar tudo aqui. Vocês podem ver aqui em Strum. E aí, ó eles mexem... No, na Velocity, mexem no tempo que ela vai estar tá atuando. É uma coisa muito legal, uma coisa de louco, galera. E tem várias ferramentas que vocês podem explorar. E tem o arpejo, que vocês criam um arpejo, ó. Uma loucura, tem várias coisas que você pode explorar aí para serem ferramentas criativas. E, bom, essas foram as 10 dicas. Se você viu alguma que você sabe e não estava aqui, Comenta pra gente, espero que vocês tenham gostado. E qual foi o segredo mais útil pra você, hein? Comenta aí.